As notícias foram feitas para informar o mundo. Mas nem todas as notícias são verdadeiras. Estamos aqui em direto do Jornal Internacional para o que você tanto ama. E para começar, vamos parar para a Era de Queixo, onde supostamente avistámos um cão a surfar. Vamos então passar para a repórter do local. Boa tarde. Estamos aqui na praia do para sabermos mais informações acerca do boate do Cão Sofar esta manhã. Boa tarde, meu senhor. Tem mais alguma informação que nos possa dar? Ah, eu estou aqui a passear com a minha mulher e os meus filhos Olha o vejo ali aquele caminho a curtir a onda. Aquilo é quero um profissional. Mas, mas, mas... Mas fiquem a saber que ainda há uma grande revelação a fazer. Vamos passar à nossa apresentadora em estúdio. Pois é, esta notícia é falsa e o senhor fora contratado para dizer o que disse. Mas isto é só para vos avisar. Nem sempre devem acreditar em todas as notícias que ouvem, pois algumas podem não ser verdadeiras. E pronto, lá se foi mais um Jornal Internacional. Espero que tenham gostado, porque amanhã é mais. Tchau!